Olá, você sabia onde são negociados os títulos do Tesouro? Você sabia qual é o lugar onde são negociadas as ações das empresas? Eu sou Áureo Rodrigues, sejam bem-vindos ao canal Ornambongo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a Comissão do Mercado de Capitais. A Comissão do Mercado de Capitais é uma pessoa coletiva de direito público dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e de patrimônio próprio. Ela tem a subintendência da Presidência da República e a tutela do Ministério das Finanças. Os trabalhos que resultaram na instituição da Comissão do Mercado de Capitais Datam de 1998, a quando dos primeiros estudos realizados para a instituição de uma Bolsa de Valores em Angola, que culminaram com a aprovação do Decreto 9-5 de 18 de março de 2005. Criada pelo Decreto 9-5 de 18 de março, a Comissão do Mercado de Capitais rege-se pelas leis dos valores dos valores mobiliários, lei das instituições financeiras, pelo seu estatuto orgânico, bem como o seu regime interno. Em 2017, foi aprovada na IOSCO, Organização Internacional da Comissão de Valores Mobiliários. Então, qual é a função da Comissão do Mercado de Capitais? A Comissão do Mercado de Capitais tem como função promover, fiscalizar, regularizar supervisionar as atividades no mercado de capitais e todos aqueles que de forma direta ou indireta fazem parte do mercado de capitais. Essas funções têm em vista a realização dos seguintes objetivos. Primeiro, estimular a formação de poupança e a sua aplicação no mercado de capitais. Promover a organização e o funcionamento eficiente do mercado de capitais. assegurar a transparência do mercado de capitais e de todas as transações que nele ocorrem. assegurar aos investidores e intermediários financeiros uma informação transparente, clara verídica, segura, credível, atempada, objetiva e acessível, sobre as transações dos valores mobiliários e entidades que os emitem e as transações efetuadas. Cabe à Comissão do Mercado de Capitais assessorar o Ministro das Finanças em todas as decisões relacionadas ao mercado de capitais. Também cabe à Comissão de Capitais assegurar as relações com todas as congêneres de todos os países do mundo. Ainda, a Comissão do Mercado de Capitais cabe-lhe desempenhar as funções que lhe foram atribuídas por lei. Em 2012, Ocorreu a nomeação do primeiro Conselho Administrativo da Comissão de Mercado de Capitais, Conselho S, dirigido pelo Dr. Arsha Mangueira. A Comissão de Mercado de Capitais, desde a sua existência, já teve quatro Conselhos Administrativos, dos quais o último, o mais recente, dirigido pela Dra. Maria da Conceição Winne Batista. Este conselho foi nomeado a 4 de agosto de 2020. Entre 2013 e 2014, a Comissão do Mercado de Capitais instaurou uma série de palestras, seminários em universidades, igrejas, entidades públicas, entidades privadas, para a promoção daquilo que são as funções da Comissão do Mercado de Capitais. Essas promoções foram feitas no âmbito do Programa de Literacia Financeira, que é um programa que faz parte da Comissão do Mercado de Capitais. No âmbito do Programa de Privatizações, PROPRIV, a Comissão do Mercado de Capitais aprovou a 5 de novembro de 2021, o primeiro prospecto simplificado para um leilão em bolsas, o leilão que deu origem às negociações das ações do BCI. Esta foi a primeira ação registrada em Angola de uma negociação via Bodiva, um marco histórico para aquilo que é a alta das finanças em Angola. Numa época em que se fala muito sobre mercados financeiros, se fala muito sobre investimento, fala-se muito sobre meios para se conseguir viver de renda, é necessário que nós, como angolanos, saibamos como e onde recorrer para fazer um investimento em Bolsa. Existem instituições em Angola que já dão a possibilidade para o investimento da Bolsa. Nós temos a Comissão do Mercado de Capitais que regula e temos a Bodiva que é o órgão onde as ações são negociadas. Então, para todos aqueles que querem fazer parte do mercado de capitais, procurem o um regulamento do mercado de capitais, eu vou deixar o link aqui na descrição, de todos os documentos necessários para se fazer parte do mercado de capitais, membro, direto ou indireto do mercado de capitais. Aí nós vamos ter noção de como é que nós vamos trabalhar em bolsa, de como é que nós vamos negociar em bolsa, de como é que funciona a bolsa de valores. Dizer que para o próximo vídeo nós vamos falar sobre a bolsa de valores, então presta atenção no vídeo, compartilhe com os seus amigos, comente, inscreva-te no canal, ative o sino das notificações para que possamos juntos desenvolver o mercado financeiro em Angola e fazer crescer a literacia financeira.